Olá a todos, meu nome é Eduardo Guerra. Esse é o curso de desenvolvimento de software guiado por testes. Na aula de hoje vamos falar aí das diretivas de um mock object. Ou seja, o que o um mock object precisa fazer? Né? Quais são quais os papéis que ele cumpre ali dentro do teste? Como ele se insere dentro do teste? Ele precisa verificar alguma coisa? Ele precisa ter um determinado comportamento? Tá? Então... Eu gosto de é, então assim basicamente hoje a gente vai entender quais os tipos de coisa que o um mock object precisa fazer, tá? Eu gosto de, de dizer que o um mock object, parecido com o nosso amigo aí Robocop, certo? Ele tem três diretivas que ele precisa seguir, né? Podem estar ali na programação do nosso mock object, tá? Então a primeira diretiva é imitar a interface da dependência, depois simular o comportamento do cenário de teste e, por fim, verificar as chamadas esperadas da classe. Tá? Então, no nosso exemplo, tá? a gente teria aqui, por exemplo, uma classe de negócios, que é o que a gente está desenvolvendo, e ela tem ali uma classe que ela executa alguns processos em que você passa o nome do processo e ela vai estar tá executando aquilo em algum lugar. Tá? Então, mais ou menos, executa o... É, cadastrar o usuário. Então, ele, de alguma forma, vai executar aquilo. E é justamente essa classe que executa esses processos que a gente vai estar criando o mock object aqui na nossa aula. Tá? Então, a gente vai vendo, né, a partir desse exemplo, cada uma das diretivas e como a gente pode estar fazendo para implementar aí cada uma. Tá? Bom, então, a primeira coisa que o mock precisa é ter a mesma interface da dependência. Tá? Então, por exemplo, ó, eu vou pegar o meu mock object, que seria ali o exec mock, e vou estar implementando a interface executor. Tá? E aí, obviamente, esse, por implementar a interface executor, a minha, o meu mock precisa ter todos os métodos que essa interface executor possui. Eu também já entrando aí no nosso segundo na segunda diretiva, eu preciso simular comportamentos para o cenário de teste. Então, no caso, se a gente observar o método executar aqui, ele retorna um booleano, né? Então, eu tenho que, como de alguma forma lá no meu teste, configurar. Olha, eu quero que ele é, é, ele retorne, por exemplo, ali, né, no lugar do resultado, o, o valor que eu passar para ele. Então, se eu quiser, por exemplo, que ele retorne true, eu vou ali e chamo um set resultado true. E se eu quiser que ele retorne false, eu chamo um set resultado false. Então, assim pode ser, obviamente, com qualquer tipo de retorno que o meu mock precisar retornar ali no método. No caso, por exemplo, dele ter... Vários métodos e poder retornar coisas diferentes, às vezes numa mesma chamada da classe. Você, você, você tem que guardar isso daí de alguma forma para que na hora que a classe chamar o mock object, ele retorne o que você está querendo. Tá? Então, o, o que é interessante falar é dizer que esse retorno do mock ele é parte do cenário de teste então você fala assim olha eu estou criando um caso de teste no caso da execução da dependência dar verdadeiro ou no caso da execução da dependência dar falso isso faz parte do cenário do teste tá lembrando que como resultado de execução do teste do método né do mock não necessariamente vai ser um retorno mas pode por exemplo ser uma exceção que está sendo lançada Tá? Então, nesse caso, eu também criei aqui um método setException, que eu configuro ali uma exceção dentro de uma variável e eu verifico né, é, é, dentro do meu método executar se aquela exceção for diferente de nula, ou seja, se o meu teste configurar alguma coisa ali, ele vai lançar aquela exceção como resultado. Também parte do cenário de teste, ou seja, eu quero testar, a minha classe, no caso da dependência dela, jogar uma exceção. Quero ver se ela se comporta de forma correta nesses casos. Tá? E aí, por fim, a última diretiva do Mock é verificar as chamadas esperadas pela classe. Então, por exemplo, é, eu chamei... Ó, eu, vamos supor, a minha classe lá ela vai chamar essa, essa classe executora aí por exemplo, com, sei lá, duas vezes com a string é, calcular alguma coisa ou cadastrar alguma coisa. Então, eu tenho que verificar no teste se a minha classe fez as chamadas corretas ou com os parâmetros corretos ou em quantidade correta na dependência dela. Tá? Então, o que a gente precisa fazer? No método executar, Repare que agora, eu, antes era assim, eu configurava alguma coisa para o executar fazer. Agora, o executar ele vai guardar as informações da chamada. Então, se eu precisar desse tipo de, de verificação, eu preciso que ele guarde ali o resultado, né, ou, ou os parâmetros ou a quantidade de chamadas, dependendo do que eu quero verificar. No caso ali, ele recebe uma string como parâmetro e eu estou guardando essa string em uma lista. Tá? chamada ali execuções. E aí eu crio um método, esse método ele é do mock, assim como aqueles métodos, né? vou voltar um pouquinho aqui, ó, o método setException ou o método é, é, setResultado, esses métodos são métodos do mock, não são métodos da interface. Tá? São métodos que quem vai utilizar é o teste. Tá? Vamos voltar aqui então é, é, para o nosso método verifica, que assim como aqueles que eu mostrei aqui são métodos, do mock, tá? E aí, por exemplo, eu vou passar para ele uma lista de string com as execuções e vou verificar aqui no caso, né, se todas aquelas execuções foram realmente chamadas. Nesse caso aqui, ó, repare que ele ele ele tem um for, né, que ele vai passando pelas verificações e ele tem um if que verifica se aquela execução está contida na lista de execuções que ele guardou. Então, Basicamente, o que eu estou fazendo é o seguinte, eu estou verificando se as execuções que eu passei para ele, em algum momento, foram chamadas. Por essa implementação, vou fazer uma pergunta para você. Se eu passar, é, se tiver uma execução que não estiver nessa lista que eu passei para ele, imagina que eu passe uma lista com duas execuções e, é, na verdade, ele tem executado três Sendo que essas duas estão contidas nessas três. Ele vai dar algum problema? Responde aí. Não, ele não vai dar. Por quê? Porque ele só verifica se as execuções estão contidas nas que eu passei para ele. Tá? Então, é, é, se eu tiver alguma mais, a princípio ele não vai dar problema. Ou se eu chamar, essa, se essas execuções forem chamadas numa ordem diferente, também não vai dar problema. E aí, se você falar, não, mas eu quero que sejam chamadas exatamente aquelas e exatamente na ordem que eu passar. Aí, eu posso ir lá e criar, por exemplo, um método de verificação diferente. Então, nesse caso, eu chamei de verifica sequência. Então, note que ele pega, ele vai do 1 até o tamanho e aí ele verifica se é, é, é aquela posição né, do que foi executado é igual a aquela posição do que eu passei para ele. Então, eu estou dando esse exemplo para mostrar que eu posso ter várias execuções diferentes, tá? várias, vários métodos que verificam a execução de uma forma diferente. Tá? Então, eu posso ter um que verifica a sequência, eu posso ter um outro que verifica é, só se foi executado ou não, a ordem. Isso tudo depend depende dos requisitos da sua classe. Nesse caso, você não tem que chamar o verifica sequência só porque é desse jeito que ele realmente executa. Não, mas você tem que chamar o verifica sequência se existe um requisito para a sua classe no qual aquela sequência é importante. Então, lembrando sempre, quando a gente cria mocks, a gente tem que criar essas verificações de acordo com os requisitos da classe que a gente está criando e não do jeito que ela realmente funciona. Tá? Por quê? Porque às vezes eu posso modificar essa classe de uma forma válida, né? e às vezes ele trocar uma ordem, alguma coisa na chamada, que isso aí, ela vai continuar correta, mas o meu teste vai falhar. Por quê? Porque eu amarrei demais a forma que é, eu, eu, eu disse que tinha que ser a execução da classe. Tá? Então, vamos dar uma olhada no teste, como que ficaria um teste usando isso daí. Né? Então, nota que eu, por exemplo, imagino que tem uma classe ali que, que cria um ranking, né? Pegando o gancho aí que o nosso projeto vai ser de gamification, né? o, o, o projeto aí de, de final de curso do, do programa de cursos integrados. Então, vamos pegar esse exemplo aqui que eu tenho que criar um ranking. Tá? E aí, o que, que eu vou fazer? Eu, vou, eu, eu preciso né, dessa classe executor, então eu vou criar um exec mock e vou utilizar um método é, set. Né? No caso, eu estou usando um dos tipos de injeção que a gente viu. Na aula anterior, estou tá? usando aí a injeção de dependência para colocar o mock. Aí eu chamo o método criar ranking, que seria exatamente a funcionalidade em si que eu quero verificar, que eu quero executar. E aí eu quero saber se essa classe, se esse criador ranking, chamou os métodos, né? chamou o método lá executar, que ele deveria chamar ali na classe, é, na dependência, né? no exec mock. Então, eu chamo ali o mock.verifica, ali ordenar pontos, escolher ganhadores e mandar e-mail para os vencedores. Tá? Então, eu vou, vou estar verificando se todas essas, essas execuções foram chamadas ali no mock. Tá? Bom, eu sei que você pode agora estar começando a ficar preocupado de que criar esses mocks, né, de acordo com a dependência que você precisar, se ela tiver vários métodos ou tiver várias possibilidades, ou receber vários parâmetros, isso aí pode ficar muito complicado. Tá? A, a realidade é que realmente pode ficar complicado. Tá? Dependendo do mock, né, ele pode, é, se ele tiver vários métodos e tal, pode realmente ficar bem complicado tá criando esses mocks na mão. Tá? Felizmente, temos frameworks que funcionam como fábricas de mock. Tá? Você, ou seja, você não precisa ir lá e criar uma... uma uma classe, né, num arquivo separado para o seu mock. Você pode ir no próprio método de teste, falar assim, olha, cria para mim um mock dessa interface, que quando chamar o método tal, ele vai retornar tal coisa e verifica se ele chamou esse cara uma vez com tal parâmetro. Então, existem frameworks de mock que têm essa funcionalidade, facilitam bastante a vida, não está no escopo deste curso, né, da, da, desse curso inicial aqui de TDD, falar sobre esses frameworks, mas eu acho importante nesse momento dizer para você que esses frameworks existem e eu até aconselho que vocês procurem, né, eu já posso dar alguns nomes aqui como o JMock o EasyMock, o Mockito em Java né, e outras linguagens também tem vários frameworks para a criação de mock objects, certo? Então, fica aí é, é, opcional para vocês fazerem essa pesquisa, certo? Então eu espero que com isso, nessa aula, vocês tenham, tenham conseguido entender essas diretivas do mock object, né? Como a gente viu, são três: uma delas, você é, é, ter a mesma interface da dependência, a segunda, você está. É, simulando o comportamento da classe, né, com os retornos, exceções, etc. E terceiro, está verificando as chamadas feitas pela classe que está sendo testada. Certo? Então, vendo essas três diretivas, a gente percebe aí qual que é o papel, quais tipos de coisa um mock object pode fazer. Certo? Muito obrigado por assistir. Até a próxima aula.